Dá pra mudar, Joana? Hum. Venham comigo, vamos ver se tem alguma coisa na Mala do Mundo Ripilica pra ajudar a gente. Uhum. <risos> é, hora. é hora! É hora! É hora! Malinha, Malinha. abre agora! Oh. Oh. Uau! Essa libélula voa lindamente, não é, dona? Descubra seu novo sonho Ouvindo seu coração E molde o sonho antigo Antes que história o balão Bum Qual é a voz do meu coração? E o que ele quer me dizer? Ainda não sabemos Mas vamos descobrir, certo? Ô oh, Zeppi! e Zeppi! Cantação de sonhos! Rápido! <risos> yeah! Uau. Eu amo voar. <risos> Vamos descobrir como mudar o seu sonho antes do antigo se realizar Como posso ouvir hum, o meu coração? Hum. O Guido vai saber! Do, como a gente faz para encontrar um sonho que vai se realizar hoje? Vou ter que procurar um a um! Procurar um a um? Ah, não! O jeito é nos dividirmos para encontrar o seu sonho, dona. Vamos! Yuhu! -huh. Quero um uh sargento de noite. Quero -huh. um uh amor de Quero -huh. um uh cabelo -huh. com super cordeiros. De falar Se tá normal. Ele fala assim: tum, tum, tum, tum, tum. Mas quando ele está perto de uma coisa que a gente gosta muito, que, que a gente quer muito, o coração só fala assim Esses ventos são os ventos do sul. Ventos do, do sul? <risos> Sim, ventos que vêm do sul. Eles trazem uma novidade mágica para o mundo ribellica. Novidade? Hum. Mágica? Mas, Joana, os ventos do sul levaram meu desenho. A gente tentou pegar o desenho, mas esses ventos do sul foram muito, muito mais rápidos que a gente. Aí meu o desenho foi pra longe, sabe? Junto com tudo que o vento levou. <risos> Calma, meninas! Hum, vamos ver se a mala pode nos ajudar, hum? Eura! Era! Malinha! Abre agora! Oh, Oxi! <risos> Acho que é isso! Uau! Eu nunca vi um lápis tão incrível como esse! Eu acho que com esse lápis incrivelmente incrível, dona, a gente acha o seu desenho e ainda faz outro, outro, outro e outro. Um caminho de beleza, ponto e linha. Um sopro de coragem, ponto e linha. A porta de um amigo que alegria. O que a gente cria junto brilha e nasce novidade. Que coisa difícil, Joana! Vocês vão conseguir! <risos> Procurem pela guia da pintora, até antes do anoitecer. Hum? E uhum. aproveitem agora. Os ventos do sul estão calminhos, calminhos. <risos> oh, Zeppi! Ripilica, Zepe! Vamos achar a da pintora rápido, antes que anoiteça ah? Ah! Ah! Ah! Lica, olha só Vamos, dona, vamos Os ventos do sul estão chamando a gente <risos> E agora? Qual é o caminho que a gente tem que ir? Ah. Ah, é por aqui! Ah, oh, por aqui! Ai, obrigada, Guido. Mas a gente não pode ficar. Estamos procurando a... Está tudo bem aí, seu Guido? Ah, Para a muda. Uh -huh. Uh -huh. Uau! Meu desenho! Vantas <risos> do Sul, chamando! Precisamos ir, Lilica! Muito, Muito obrigada, obrigada, Guido! Guido. <risos> ah! É mesmo? Uhum. É sua vez, dona! Hum. A Joana disse, o que a gente cria junto é o que brilha e nasce! Eu quero pintar com hum. vocês o um mundo ripilica! Ah! <risos> <risos> De vocês irem, acho que é uma boa ideia Levarem algumas coisas O que a mala tem pra gente, Joana? É hora, é hora, é hora Malinha, abre Uma lanterna Uma flauta Ahn? Com paciência eu procuro Ilumino o que está escuro Acalmo o que está nervoso Volto a sonhar gostoso Ai, que bonito, Joana Né, Ilica? Bonito mesmo Mas precisamos descobrir o que é isso? <risos> é, a gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana Filip, Cosépi. Hã? que burro! O que Alguma coisa está estourando os sonhos? do mundo replica e agora vários balões foram estourados agora à noite uhum. ai não pode ser quer dizer que alguns sonhos das outras crianças acabaram de sopetão! mas isso não pode não o que será que está estourando os balões nossa <risos> que já sei já sei a gente pode vigiar a plantação esta noite para pegar o estourador com a mão na massa ah. boa ideia vamos fazer isso Quanta coisa a gente inventa Inventa a luz que acende e apaga Inventa coisa que faz som Inventa estrada, plantação Inventa cama com colchão Até dormindo a gente inventa Inventa sonho Sonha que voa, sonho bom Noite boa Bicho perigoso, chi, pesadelo, acorda assustado, respira afombado, onde é tá o bicho? Será que foi um sonho? Será? Calma, acende uma luz, canta uma canção, respira fundo, puxa o colete. Ele deve estar com saudade de casa. De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana? Joana, Joana, Joana! Achamos um ovo! Oh, oh, oh, oh. Calma, Lilica! Calma! Deixe-me ver... Interessante! É muito diferente, né, Joana? Ah! ah. <risos> Sim, é mesmo! Precisamos achar a família dele, Joana. Sim! E rápido, porque ele não pode nascer aqui! <risos> Vamos ver se a mala do mundo ripilica pode nos ajudar? Hum? Vamos! É hora! É hora! É hora! Malinha!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 Acho que ele não ouviu. Tenta de novo, Lilica! Zep! <risos> Hippilica, Zep! Vamos, Zep! Precisamos ir rápido! É! Vamos! <risos> Uh, ué, ele já foi. Vamos lá, precisamos encontrar a família desse ovo. aí, ele precisa respirar um pouquinho. Agora podemos ir. <risos> <risos> Uau, será que são esses? Mas eles são enormes e têm cores diferentes, não é não? também, dona. Será que esse ovo perdido é seu, senhora aranha? Uh -uh. Ai, tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão. Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu. E agora? Erika, ah? olha isso! Acho que ele tá querendo nascer. <risos> Acho que ele tá com coceira. <risos> Você ouviu? da família do zep Zeppi! Zeppi! Por isso que você demorou tanto pra chegar quando te chamamos. Achamos o ovo da sua família! Uhum. Viva! <risos> ah, o fujão! Bota aqui! <risos> Agora o ovo fujão vai nascer junto com a família. Espera, dona! Quero ver o filhotinho do Zeppi nascer. Ô oh, Zeppi! Vai demorar pra ele nascer? Não tem problema, a gente espera! Uhum. Uhum. Uhum. Ah. E agora tá na hora? E agora? Que calor! Ui, muito calor! Vamos subir na casa da árvore. Lá com certeza está mais fresco. Vamos. Boa ideia. Hum, tem alguma coisa esquisita ali. Joana, você tá aí? Sim! <risos> Aqui, meninas! Ui, que calorão é esse, Joana? Ai, isso não é normal, não. Hum, alguma coisa está errada no contador do tempo. O que será que é, Joana? Hum, o céu do mundo, Ripelica, está muito estranho, muito estranho Será que a gente pode fazer alguma coisa? O Guidanceu mora lá no vulcão, né? E se a gente procurar por ele? Isso, Lilica! Vamos! Boa ideia, meninas! Vamos ver se a mala tem algo pra nos ajudar É hora! É, hora, é hora. Galinha! Abre agora! Oh. Hum. Areia? Hum, a gente vai pra praia? Delícia! Oh, oh, oh. Mas não tem praia aqui, não, Lilica! Oi, oh, Joana! Por que minha caixinha não abre? Ajude o tempo a funcionar O que está preso vai se soltar Fresquinho, tudo vai ficar Ai, que gostoso! Que vento fresquinho! <risos> Vocês estão prontas para procurar pelo Guido Ancião Lá no Contador do Tempo? Hum, hum. Sim! Ô, <risos> oh, A gente pode ajudar hum. ah, Lilica, minha caixinha Será que você consegue abrir seu Guido? Hum. Que demais Uma escada que vai até as nuvens Oh, que aventura Começou Quando o tempo quebrou Coitado relógio de areia Consertar. Vamos ver o que achamos na mala para ajudar. A gente dança! Muda e cresce. Procurem o guia do inventor antes do próximo temor. Oba! Vamos rápido, dona! Sim, o próximo tremor vai ser ainda maior, né? Ô, oh, Zep! Riplica, Zep! Uhum. Olha só as pedras tenores! Hum. Aqui? Hum. Olá! <risos> nós estamos procurando a casa do Guito Inventor. Vocês sabem onde é? Hum, era para lá, mas com esse tremor maluco eu não sei mais nada. Até nós saímos rolando. Rolar para aqui, rolar Conheço novos lugares. <risos> Amigos, pensem comigo Mudar pode ser ruim, mas também pode ser bom É claro que é ruim, pode ser ótimo é, Isso pode ser ótimo Vamos achar não. sozinhas, dona não. Não ah. Ah. Ah. Uau! Olha, ah. as flores ah. nasceram As ah. hum. jabuticabas também Tudo mudou e nasceu ah. Até o que do bebê Olá, do Inventor! Você pode nos ajudar? Entra! Entra! Quando a tartaruga acordou, meu carrinho quebrou todo. Será que você pode fazer alguma coisa? Ah! Que a mala não entendeu Aquilo que está dormindo Logo vai brilhar Procure, procure Que você vai achar Ai, Joana Essas suas dicas estão ficando cada dia mais difíceis <risos> O jeito é a gente procurar, procurar, procurar Isso, dona Vão, meninas Oh, Zé Hipili, Zeppi! Vamos, Zepi! Uh -huh! <risos> <risos> yeah! Oh! Obrigada, Zepi. E agora, como é que a gente vai colher as estrelas pro nosso jardim? É, Vamos procurar, procurar, procurar. Olha, Lilica, que coisa linda. Ai, a lua está seguindo a gente. Está, é? Vamos ver se ela pega a gente. Quantas estrelas lindas. Vem cá, vem cá. consegui pegar essas lindezas para o nosso jardim. Vamos arrumar um jeito! Hum, hum. Já sei! Vamos subir nessa árvore até chegar lá em cima e pegar as estrelas! Será, Lilica? Hum, tá bem! Ai! Ah, Lilica, não dá! Estamos muito, muito longe do céu! Consegue! Uh! A gente vai cair! O balão tá furado! E agora eu não sei voar, dona! Muito menos eu! Segura a Lilica! Vamos bater no chão! Uh! Ufa! É impossível chegar no céu, Dona! E mais impossível ainda pegar as estrelas! É, não vamos conseguir fazer nosso jardim de estrelas. Olha Lilica, a flor que a Joana deu pra gente é igualzinha às daqui achar a receita, hum? É hora, é hora, é hora, malinha, abre agora! Oh, achei! Oba! Calma, calma, achei a receita, ainda faltam os ingredientes, hum? Deixa com a gente, vamos atrás de isso é um mapa da Vila dos Guidos Sim, é um mapa e uma receita Tudo junto? Uau! Para um bolo mágico e relo Entraremos lá... <risos> A gente ia correr muito! Uhul. Uhul. Uhul. Uhul. Conseguimos! Ai, sim! Mas ainda falta o último ingrediente! Vamos pra mais uma uhum. porta! Uhul. Ué! Mas tá vazio! E Chorada! Aqui que o mais importante! O mais importante pra nós em todo o mundo, Ripilita? Flores? Risadas? vá com Zap! Ai, ai, ai, nada! <risos> Ainda bem que chegaram, meninas! Põe os ingredientes aqui rápido! E o terceiro ingrediente? Ainda não descobrimos o que é! Descubram rápido para a massa não desandar. Ai, ai, toma banho no rio. Ah, suja as mãos brincando na terra, é, correndo na grama, colher frutas pelo bosque, plantar sonhos. A massa está desandando, meninas. Tu é na barriga de tanto rio, casa da árvore. Oi, meninas, o, o bolo vai desandar. Já sei, é isso. Amigos, meus amigos são a coisa mais importante. A Dona, Joana, Lilipete, Zepe e os Guidos É isso! <risos> Venham! Joguem aqui na panela <risos> uh. <risos> Juntando fruta vermelha Melde abelha farinha lilás que é que faz? Juntando fruta vermelha Meu abelha e farinha lilás o que é que faz? Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais. quero mais Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais A gente come, come, come, come, come Até que o bolo some E a gente fala ó oh! A gente repelica na Cheia, bolo morozinho Meu que sabe o conforme Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás que que Juntando fruta vermelha Mel de abelha farinha lilás que que Bolo tipo maravilha Uma. Sou eu! Ufa! Pensei que era um monstro! Nem tudo eu que parece! Joana, você ouviu aquele som assustador? Veio lá de longe! Parecia um monstro urrando! <risos> e era? Era o monstro gritão! Monstro Gritão? Uau! Alguém precisa fazer esse monstro parar! Mas quem vai ter a coragem de ir até lá enfrentar o monstro? Hum, Nós! Uhul! Que legal! Eu topo conhecer um Monstro Gritão de pertinho! Legal! Mas temos que ter todo o cuidado! Afinal, é um monstro! E gritão, né? Hum, vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo Ripilica pra ajudar a gente! Uhum. É hora. É hora, é hora, é hora Malinha, Malinha abre agora, agora. Uh, Vamos vir, ah, ah, ah, ah, ah, Achei Mais uma pinça? Amora, demora, cai fora É preciso ir a Na hora certa saberão. <risos> Agora sigam para a floresta das araucárias. Então, vambora! Ô, oh, Zepe! Ribirica, Zepe! <risos> para a floresta das araucárias! <risos> Tô com frio na barriga Ai, eu também Mas estamos juntas, certo? Certo Margarida de mãos dadas Margarida de mãos dadas? Ai, uau! Ela deve ser muito linda! Será que a Mala pode ajudar a gente? Vamos perguntar pra ela! É hora! É hora! É hora! É hora. É hora. Malinha! Abre agora! Ah! Uau! Que bichinhos lindos! Como será que eles vão ajudar? Feijões? <risos> que são legais! Pra que será que serve? Conta pra gente, vai, Joana, conta, conta, conta! Dê a mão para sua amiga E embarque na aventura Se equilibre, cante, Que logo encontra o que procura <risos> Oba, vamos! Obrigada, Joana <risos> E pelica, Zeppi! <risos> <risos> Mas não está. Hum. Ali atrás daquela árvore. Hum. Será? Será? O que, que você está fazendo, dona? Marcando o caminho com feijões, pra gente não passar duas vezes pelo mesmo lugar. Hum, boa ideia! Não, não! Venham ah. aqui, grilos fujões! <risos> ah. Guida, o que você está fazendo? Obrigada, mas não era pra fazer isso, não. Lilica, explica pra ela que. Lilica, cadê você? Dona, não estou conseguindo pegar esses grilos fujões! Dona? Cadê você, dona? Ai! Ai, ai, desculpa. <risos> ajudar? Sim, sim, sim, sim, sim. sim. Eu, eu, eu ia achar um tesouro com a dona, aí os grilos sumiram, a dona sumiu, todo mundo sumiu, sumiu, sumiu. Vocês viram a minha amiga? Sua amiga está sumida, sumida, sumida. Hum. Hum, hum, hum. Eu já ouvi esse barulho. Os ah, feijões! Os feijões da dona fazer Chiquidum! Agora tá por perto! É isso! Hum. Lilica! Oca! Uh. Os grilos! Os grilos da Lilica! Uh. Lilica! Uh. Lilica! Uh. Um barco! Lilica! Aqui, aqui! Dona! Margarida, hum, uma margarida, Margarida de, de monsadas. Monsadas. Se eu tô com fome, pego feijão Acendo a panela de pressão Pra pratinho, pra mim Pra pratinho, pra ela Comer sozinha, não, não, não eu quero, quero eu quero minha amiga aqui comigo Eu quero minha amiga aqui comigo quero, quero minha amiga aqui Se eu tô com grilo, com grilo. Tô empolgada, chateada, tô grilada Eu não demoro não, eu, não demoro. eu chamo a minha amiga pra gente conversar